Eia, e aí pessoal, o BRKS Edu aqui com vocês para mais um vídeo. Não né cara, lógico que não. BRK... BRKS Edu é o Marco, porra. Até então, o seguinte, manos. Vamos dar uma conferida no, no, no trailer de Left 4 Dead 2. Que é o próximo jogo que a gente vai trazer aqui, mano. Vamos ver aqui como é que tá. O jogo é bem da hora, é fudido de bom. <música> Nossa amiga Valve aí, né? Zeramos Half-Life 2. Half-Life Valve, o sucesso na né? Left 4 Dead, outro sucesso aí, cara. Vamos jogar o 2. Fechado de vida doenças, até segunda ordem. -se Nick em qualquer unic. comportamento estranho. Fortifiquem as suas casas Evite qualquer tipo de contato Com os indivíduos infectados Aguarde por inscrições oficiais Guardar meu ovo Matar todos os filhos da puta Essa é minha inscrição <risos> oficial Olha só cara, cabeça explodindo Machado Isso entrando na a cabeça um <risos> <nice neighborhood. risos> Jockeys Palavrões, mais palavrões. Cuspidores, bastante palavrões. Nossa, zumbi sendo explodido Bullying contra gordos isso? que é isso? que que obra de arte! Hey, is Hello? Oh, this is not here? Left for Dead é um procadilo, né? This is not Deixados para os mortos. Like o governo deixou você para trás. O governo tá explodindo você, cara. Olha só o que o governo faz com você, aí, meu Te Detona. Palhaço o que faltava, né, cara? Nossa, bateu na polícia, cara. Tchau, Ellis. Ih, não foi? Caralho, menor, olha só. A porra a porra de uma motosserra, cara. Isso aí é o que vai nos esperar agora, mano. Episódio zero aqui, piloto Vamos ver o que, que o jogo nos aguarda nessa próxima série Matar todos hey, os desgraçados Olha right? oh, a Rochelle <risos> I have not come to die now. Elevador fez o L Puta que pariu É isso aí, caras. É isso aí. Left 4 Dead, cara. Esse é um jogo clássico. Eu joguei poucas vezes. Eu joguei em live. Eu joguei pouco, poucos locais, tá ligado? Vamos jogar aqui no modo realismo. E é o seguinte, cara. Eu tô louco pra chegar no Bill um Cigarro solto, cara. Vamos, Bill. E se liga só: aqui a gente já tem umas piadas. Mantenha um estado saudável de mente. Lavar as, lava as mãos salva vidas. Aí tem aqui pichado. Pinchado. Não é uma gripe, idiotas. Olha o que o governo diz também, cara. Prepare o seu abrigo seguro. Uh, itens para o seu abrigo seguro. Podem incluir um adequado suprimento de água. Ahn... Uh, Comida, acho que comida não, não perecível. Kit de primeiros socorros, uma lanterna. E é necessário prescrição médica. Medicamentos médicos prescritos. Observação. Not. Em concordância com a sede emergency emergência e management, policies, armas de Posses de arma de fogo não são permitidas. O governo fudendo com, com nossas vidas, né, cara? É isso aí. Preços não são as únicas coisas que serão cortadas. Olha só que delícia, mano. Esse jogo, ele só perde pra Evil Dead, cara. Gênero slasher, piadas, nossa, ele só perde pra Evil Dead, na moral. E aqui tá o gráfico da nossa gameplay, né? O melhor que eu consegui. Infelizmente, a gente tem a limitação do hardware, do software e a limitação humana. Mas até que dá pra jogar, não tá, não tá, tá o gráfico horroroso, né? Coloca aí o, o FPS cravado em 60 pra não... Não fudei muito com o meu computador, né? Só que às vezes... Às vezes não. A maioria das vezes vai, vai cair abaixo de 60. Mas tem horas que vai ficar acima de 60. Mas veja só. Ó, tá bonitinho o um tirinho aí na, na madeira. Tá bonitinho. Bora dar mais uma olhada aqui. Explorada no jogo. Olha os zombas aí, ó. Engraçado que pelo menos eles não estão me percebendo, né? Não sei se é porque eu tô abaixado. Falar pra você. Eu quase, eu quase não joguei o jogo. Tiro na cabeça, né? Derruba muito, muito rápido. Às vezes com um só dependendo a arma. não bonita. Ah. Olha lá, mais um. Caiu. Escadinha tá bonita. No escurinho tá tudo bonitinho. Eu acho que vai dar uma boa série, não vai? E principal de tudo, cara. O principal de tudo. Eu vi um vídeo do David Jones... 20 minutos de gameplay ele não descobriu que podia bater no zumbi, cara, com a arma. <risos> e eu já descobri. Ai, pai, para. Mas não vamos zoar o Mago Jones. Não vamos zoar o Mago Jones. Olha só que delícia, mano. Sangue pra todo lado. É o que a gente tem que esperar de um jogo, né? Piadas, falar mal do governo. É... Ai, eu fui pego. Mano, um Membros sendo cortados e muita diversão, é isso, cara. Jogo maravilhoso. Não tem mais o que falar. Aguardem por mais episódios. Tamo junto, se inscreva, curta o vídeo e até logo.